Ó, oh, tem um Loki aqui. Atira logo, atira logo. Uh, oh, oh, meu Deus, armário, armário. Oh, o que é que não tá Oh my god, vai se perder todos os itens. Peraí, vamos achar um negócio. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Onde é que tem Deus, um perto? Oh my god, oh my god. Cabernetes voltando pro, pro início, hein. Tem uma porta aberta aqui, hein. Diminui esse banheiro grego aqui, Cabernetes. Não, é novo aí. Peraí, deixa eu voltar. Tá rolando umas brincadeiras aqui? Esconderam onde? Esconderam onde? China! Tem como esconder aqui? Ah, dentro. no armário, não te esqueças. Era aqui, Cabernet, era o único local que tinha em aquela hora. Cabernet saiu correndo, nem viu nada. Tranquilo. Ó, tem item aqui que o Cabernet não pegou. Dá pra esconder debaixo da de cama, hein? Aqui dá pra esconder em tudo: tem armário, tem caminha grega, tem altos locais. Ah, tem o armário. Ó, o do amor. Vá. Como tá vindo? Tô ouvindo um barulho. Oh. Entra. Ai. Eu tô dormindo. Eu tô Vai! Eu <risos> ele ah. abre! Peraí, eu apresento isso completo, então quer trocar ideia? Cabernet, o que você tem a dizer a ele? Qual o deixo do lá? Pega é lá! você vai levar um bico só pra você largar de ser desobediente! Olha o oh, bico do carioca, Bica esse bloco. Tospenha, assim. tranquilo. Rapaziada, ele ainda deixa um item para nós, hein? Vamos ficar esperto. Cabernet, você para de gritar só no meu ouvido, hein? Pelo amor de Deus. Tem que se fazer com a própria pessoa que se merece. Cabernet, você é uma fortinha aqui, hein? Ó! Oh. O quê? Mentira! Ah, Armário! Onde? Oh, para de morrer! Armário! armário Meu Deus, oh, oh. eu vou te para a cama! Vambora! Oh, eu vou de para a cama, Cabernetas! Você é louca! Mas será que ele viu? Ou ele viu? Eu ouvi o que? Eu ouvi o Eu ouvi o Mentira! Eu não vi, Lúcio! Sai, tira a luta aí! Mas a cama também tava tá mais perto, Cavernitas. Mas eu vi quando foi por baixo da cama. <risos> Cavernitas, vamos tentar de novo. Oh, meu Deus, caminha mágica, hein? Rapaziada, você o, o armário é melhor do que a cama, hein? Vamos ficar esperto. Cama não combina com monstrinhos aí Vamos voltar aqui você Tá? que Cabernet, a gente vem em todas as coisas aqui? Aqui tem bomba, tem um monte de coisa aí. Acho que o não veio aqui, tem escada É a verdade Altas paradinhas aqui Garrafinha do amor Vamos pegar essa bomba grega aqui rapidão pap Ó não tem nada pra esconder. Não, nadinha. Caverniz, você tá esperto no esconderijo, hein? Vamos procurar isso. Pra se ficar. Se ficar tudo zoado, a gente tá ferrado, hein? Perfeito. a escada? É a escadinha mesmo. Só sobrou a escadinha. Se inscreve aí, tio! Rapaziada, é o segundo andar, hein? Ué! Caixinha grega. tá. Eu achei uma rodinha. Eu. Onde é que ele ir mais? São Paulo É lá naquele quadro grego, hein? Um velho disco de uma caixa forte com os dois números 0 e 24 Aquilo é era um quadro, não era uma... Sim, mas tinha um, um buraquinho redondo Tinha, tinha um buraquinho redondo grego Ô oh, meu Deus, e aí tiozinho, tá de boa? Cuidado Vai tem aqui. hein? Oh, ele, quer, ele quer brincar! Dá é só um bico de James. Ah, um ah, meu Deus. Ai. Ah, eu tenho que ter certeza que o cara não vai aparecer no próximo gameplay. Beleza. não pode somente ter esse lock. Beleza, a gente pegou. Um furador da favela. Ó, ó. Gente, tem. Sai de frente. Ó, oh, isso aqui, é uma coisa importante. Ah, é uma forca. É um código. Você tem que ver quantas pessoas tem aqui, cavernitas. 4, 6, 8. Tem 11 pessoas na foto. E é uma forca. E uma forca. E... É um número importante. 11 e a forca. O caverninha já está ligado. Vamos descer lá e colocar esse código aqui. A gente vai desvendar esse segredo. Quer okay, deixa deixar a outra metade do quadro? Acertou, Ah, miserável. Será que não meio tem alguma coisinha? Tamanhas ah, munições de escopreta, hein? Ó, que é Amor. Beleza, nos restou nada mais, nada menos que voltar. Olha, sabe o é que os armários, né? Porque depois, se ela aparece, vais perder tu, todos os itens. É verdade, hein, caberitas? A gente vê essa porta aqui gigante, Cabernetas? Eu acho que não. Tô achando que não, hein? Cão, a gente vê aqui? Não, é a primeira vez. Oh, meu Deus, é, é, é sinistro, hein? Mentira! É o carinha? Não, vai, continua! O oh, oh, oh, oh. cabelinho não pude, ó. Oh, pegamos o segundo, hein? De 0 a 9. Sim. Olha é a metade. É, ué. Como assim a metade? A metade do quadro? Ah! Mas não tem como pegar, é só pra olhar, examinar o quadro. Ah, ok, sorry. Rapaziada, a Camineza está um pouco mal criada hoje, pelo amor de Deus Beleza, tem uma tiazinha chorando Como assim mal criada, se eu dizendo que está é muito... <risos> Beleza... Caminezas, ó, é simplesmente isso Retrate e tire informações desse retrato Uau. Beleza, gelzinho verde O relógio, o relógio, atrás tem. Onde é que tem relógio, Camineza? É um relógio mágico aí horas. Olha, esse quadro aí era só, mulheres. era só pra pegar o... O quadro das três mulheres. Eu acho que era só pra pegar essas pecinhas, cavernitas. quadro das três mulheres. Cadê as três Aquelas mulheres? Aquelas ali à frente. Oh, meu Deus, é isso aqui mesmo? É, olha. tem nada, Cabernitas. Hum. Estátua giga, era só pra pegar esse negócio, cavernitas. Vamos voltar lá pra... a outra sala era... Era lá embaixo. É isso mesmo. One more to go O que que acontece? Tava aqui dentro Tranquilo Rapaziada, a gente já tá ligado nessa parte aqui a gente já veio Então já vai ser um pouco mais fácil Demorou é nóis O que, que acontece? Vamos quebrar os vasinhos de gente 4 aqui Porque senão o Leon não vai curtir Deixa eu dar a em Oh, meu Deus Ó, oh, tem um lock aqui Atire logo, atire logo! Uh! Oh meu armário, deus! Armário, armário, oh, armário, armário! Põe aí que me bati! Oh my god, vais perder todos os itens! Espera aqui, vamos achar um negócio Oh my god, Oh my god, oh Cabinitos. my god, oh my god, oh my god! Peraí, god onde é que tem um perto? God, oh my god, oh my god! Cabernet, eu vou esconder aqui. Iiiiixii! Armário! Não tem armário aqui não. Aqui! Iiiixii! Oh! Cabernet, tem que ter um armário aqui Oh, passagem tá, oh, oh, não Ai, não peraí ah, tio ah, ah, ah. ah, ah. Sai Oh, meu, me deu um surdão, hein ah, tchau. Tiazinha Você, oh, Sebastião Rapaziada Oh, meu, vou colocar os dois juntos Ah, eu tirar uma foto Os dois juntos, ó ah, meu Deus eu Não no Facebook, hein ah. Ah. <risos> Seu vlog <risos> Beleza Cavernitas. <risos> Vamos ficar esperto hein Beleza. Onde é que a gente estava no meio dessa correria, Cavernitas? Ó, a gente veio daqui. Vamos voltar aí. Com a bagunzinha. Tranquilo. A tiazinha Loki simplesmente estava escondendo os barrezinhos já tá ligado. Tem altos. Estrogou o milho de abacate aqui dentro. Beleza, já os pegamos. E já sairemos da sala. Cavernitas, <risos> negócio tá treta agora, hein? Bom medo de novo não, hein? Se inscreve aí, Tio! Oh. Bom, foi esperto, hein? Tranquilo. É bom. é bom mesmo, Caverninha. Armarinho do amor, hein? Já estamos ligados é, dentro, dentro tem dessa um porta. É, não te esqueças. <risos> Cavernita, no meio da treta você começa a me dar soco. Da cabeça, no pescoço e abdômen. E que é que eu pise? Como que o Caverninha vai fazer isso? Não sei. Oh. Tranquilo, dois mundos separados por um abismo. Assim, meia espectadores sem rostos zombando. da tragédia abaixo, as vítimas desamparadas que perderam tudo. O que que acontece, Cavernitas? Já temos informações e temos duas rosquitas pra colocar aqui dentro. Oh. Oh. Tranquilo, agora é o código. Qual que vai ser o código? 52 Um é 11, que é 11 pessoas log. Como assim, cara? Como assim? E o outro é 2. <risos> o Caverninha Como é reformado é, é é é que... em Beverly Hills. Como é que tu sabia? <risos> Cavernita, você lembra os dois quadros que a gente viu, né? É o quê? Um quadro tinha 11 pessoas e uma forca, ou seja, o número 11. O outro quadro tinha duas pessoas e uma forca, ou seja, o número 2. O Caverninha tá ligado nessas coisas, hein? E como é que tu associaste uma coisa a outra? O Caverninha se pediu de profissão, <risos> <risos> Oh, meu Deus, foi boa essa aí, Cavernita, até eu curti. Fala que curtiu, você não vai continuar, ó, ó, o Sebastião tá, tá, tá levantando a coderneta ali pra você falar que... que curtiu. Ai, coração! <risos> <risos> rapaziada é o último agora hein ó vamos analisar beleza rapaziada desculpa uh, terceira 5, tentativa C4. Of the centro da esperança home <risos> beleza está no hope ali cabineiro centro da esperança C4. Beleza, o que, que acontece? Esse, essa área é um pouco menor, mas não é tão difícil assim. A caverinha já descobriu essa área, hein, caverinha? Vamos ficar esperto aí. Tá entre os dois parafusos grego. Ó. Mais ou menos aqui, hein? Situado do noroeste do sério. É, tá dentro, Ó. ó. Pode ficar tranquilo. É o quê? É o caverninha. Ele já disse para vocês. Né? Pode ficar tranquilo. Beleza, rapaziada. O que que acontece? Abrimos a porta. Por senhor, Tamo junto. Que que é isso? Treta. Calma, calma. Que gente vai equipar. Ó, vamos equipar a escopeta, Que eu já tô ligado para ter treta. Vamos equipar a arminha. Vamos equipar... Equipar não. Equipar o Heiferson. E vamos sair fora. Tranquilo. Bem, você tá ali, na o Hospital has not received the family's usual donation this year. And why would they? As the hospital anything worthy of donation. Beleza. a porta agora. Ó, ó, para trás, seringa gigante, hein. a porta agora é porta gigante. Ó. Oh. oh shit. Oh, oh. oh fuck it. Rapaziada, antes de mais nada, vamos mexer ali simplesmente na vida do seu. Mas vamos fazer o quê? Vamos equipar. Cabernitas, a gente pode equipar a capacidade do pente da escopeta, que é só 2 mil e você pode colocar mais balas dentro da escopeta. Beleza, cabernitas. Tamo de volta. Fechou a porta, não tem mais volta aí. Se inscreve aí, tio! Tio! Slice clean, all the way. No cure for what I'm going to do to you. Peel, pristine skin. Thoughts from the Pode até tá, estar tá sem questão, hein? Como é isso? de usar é hein? Eu acho que tu, tu tens que seguir as chinas. Ah, depois o nocaute. Cabeleza. Como é que esse Loki está nos levando? Partida boa. VAP. Certo, Larga a lâmpada. Larga a luz! Tem que sair fora, Marissa. Vou pôr pra cá. Você a morteira, amor? Abre! Tranquilo, abriu! Oh, Tem tens vida? Tenho. Rapaziada, oh, e aí? Vai! Cuidado! Vai, Eu Nada engraçado. Perdemos um o hein? De deixa ele ali. Tá, tá bonito ali. Da tá onde? Cuidado, diz uma coisa à tua frente. Ó, ó, ó. Beleza. Me parece que deu tempo, hein? Vamos sair fora de boa. Olha isso. Vai. Vamos de boa. Que massa. o oh! Oh, meu Deus, aí? Onde? Eu peguei a munição. Tá dentro. Tranquilo. Ó. Oh, gente tá bicando. Oh, dá um soco. Fate. o oh, meu Deus, não tem. Pega o Jalzinho verde. É lindo. Munição. BAP Beleza. Continua. Soca. Trampo, tem uma bombinha ali. E agora? Baixa! Corre! Kelzinho verde do amor! Volta aqui! Passa de lado! Soco do amor! Esquerda! Corre, Zebaix. Tranquilo. Ai pra trás. Continua correndo. Boa. Boa. Beleza, onde é que a gente tá, Cavernita? Los Angeles. Vou trocar o index logo. Beleza, gelzinho verde. Mais ou menos isso nessa linha, Cavernita. A gente vai sair fora aqui. Na amizade. Bico da porta. Curti, curti mais, hein? Pera aí, Resident Evil 4, hein? Tá rolando uns forasteiros aí, hein? Tá rolando uns caras com gasolina aí? Oh, meu Deus. Why was I led here? Tranquilo. Camelitos. vocês vão cara gigante, hein? Que massa. Curtiu, Camernitas? Beleza, me parece que é a única forma. Ó, oh. até que os caras escondem item, cabineiro. É. Vamos, vamos dar, ó, ó. Vamos dar a volta na casa. Os caras esconderam altos itens secretos aqui. Nada a ver. Beleza, tá rolando um negocinho aqui certinho. Ó, oh, tem coisa secreta aqui também tá ligado? Não, vai. Aqui, ó, ó. Eu falei. Beleza, vamos entrar. Vamos entrar. I can hear you breathing. <laughs> <laughs> this is it, this is it. <laughs> okay. Rich bastards. Think they can buy up all our land. They need to be shown who really owns these parts. <laughs> this is it, this is Pull it. You não achei legal. Os caras vão fogo na casa, Eu acho que há crianças lá. Eu não nada. Puta! Pode Alguém, a You have to climb. Come a no I better get out of here. There. How are you going to climb now? a ladder. Quick! oh, oh. Oh my God! What's going to happen these Agora a gente sobe aqui okay. e agora atira, atira. Estamos espertos, cavernitas. E agora? Tipo uma escada ali, cavernitas. Ai, cara. Pode tinha que pular. Mas pode não pula. Deve ter algum aquela outra ali, cavernitas. Ó, oh, esse aqui deve fazer alguma coisa também. Ó, oh, ó. Oh. Ó, oh, como o cavernilha tá ligado. Isso! Tranquilo, agora a gente vem aqui. E aquilo ali, ó. Oh. Não assim que sai é fora. Mais ou menos isso, O quê? O cavernilhas errou, hein? Oh, Ixi! Ó, é de oh, novo! Some, some, some! Onde? Agora é batalha, Cabanitas. Só. Tenta tentando mexer! É batalha, Cabanitas. Desculpa, ele tá pra quem tem. Ó, o Loki tá aqui. Você consegue um apertar ele? Vica esse Loki. Vica outro Loki. Tranquilo. Oh, oh, só nos aí. Tá com foguinho logo. Tá abrindo mais logo, hein? Ei! Peraí, vai dar bem vai se cair, hein? Ó. Oh. Oh, meu Deus, você em cima bonitas ver outro chefe passamos ah. será sim tá tudo passado my children I want... Beatriz ó oh. relógio em grego volta para aquela sala lá Cabernitas só pode vamos entrar aqui nessa salinha grega aqui ó oh.